Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, dia das crianças, então feliz dia das crianças para você. Ah, criança, né? Como dizia Casemiro de Abreu, ó, oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E eu te digo, cara, depois de 47 anos, a sua infância não volta mais. Mas nada impede que você a rememore, não é verdade? Os momentos bons e felizes, etc. Mas não é sobre o dia das crianças que eu quero falar é sobre o poder do perdão cara perdoar perdoar é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer ao longo da vida e eu garanto uma coisa pra vocês quando você começa a perdoar no sentido que eu vou explanar aqui dentro da minha ótica, certo? E pode ser que eu esteja errado, e se eu estiver errado, por favor, me corrija. A sua vida começa a se transformar de dentro para fora. Foi o que eu falei no outro vídeo que um amigo meu me disse. Ele falou assim, Yuri, enquanto você não mudar por dentro, nada ao seu redor mudará por fora. E aí, o perdão, ele vai levando a uma transformação interior. Mas é preciso compreendermos o que é o perdão, afinal. Que, que, que... que... O que, que é o um perdão? Na minha opinião, o perdão é quando você começa a entender ou quando você entende definitivamente que tudo o que as outras pessoas fizeram para você que você considerou que fosse mal se aquilo não tivesse acontecido você não teria aprendido aquela lição e não teria se transformado na pessoa que você se transformou explicando de um jeito diferente é o seguinte eu tenho um amigo de longa data ele é 20 anos mais velho do que eu quase 20 anos ele tem 65 anos e aí um dia ele ligou pra mim, ele mora num outro estado, ligou pra mim e falou assim, pô, oh, aquela minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, e começou a praguejar em cima da mulher. Aí eu falei pra ele assim, falei, cara, nossa, olha o estado de nervos que você tá, né, que coisa louca. Você precisa perdoá-la. Ah, mas não tem como perdoar, e o que ela fez pra mim tá colocando toda a culpa toda a responsabilidade do rumo que a vida dele to tomou nas costas de uma outra pessoa. Isso está certo? Depois de muito refletir sobre isso, hoje eu entendo que quem se colocou na situação em que ele mesmo está, foi ele próprio. Por quê? Porque todos nós somos revestidos por uma bolha. E a todo tempo, como acontece com a atmosfera da Terra, que é bombardeada constantemente por asteroides, tempestades solares, tempestades espaciais, ventanias, etc. E tal, a nossa bolha que nos reveste, a nossa atmosfera, também é o tempo todo bombardeada por palavras de outras pessoas, por energias de outras pessoas, por intenções de outras pessoas, por infinidade de coisas que está à nossa volta e se nós deixarmos que as coisas que vêm de fora perfurem a nossa bolha é como deixar um asteroide atravessar a atmosfera da terra e dar um impacto no solo causa vários danos no planeta e as palavras das outras pessoas se a gente deixa que ela entra no nosso coração também causa estrago dentro da gente então é muito fácil né a gente culpar os outros pela situação em que a gente se encontra quando nós somos mais jovens quando nós ainda não atingimos determinado estágio de amadurecimento, sim, a gente deixa isso acontecer, a gente deixa as outras pessoas nos influenciarem com suas palavras negativas de inveja, derrotismo, de etc e tal, mas porque elas também já vieram de longa data influenciadas por outras pessoas e foi isso que elas aprenderam e é isso que elas carregam nelas e é a única coisa que elas têm para transmitir é aquilo que elas aprenderam, a prova disso está em você, a única coisa que você consegue transmitir para outra pessoa, é justamente a única coisa que você carrega dentro de você. Se você sabe matemática, por exemplo, é matemática que você consegue transmitir. Então, recentemente, o que, que eu aprendi? Eu aprendi o ato de perdoar. E o ato de perdoar tem feito muito bem para minha vida começando a perdoar a mim mesmo por quê porque em primeiro lugar eu sou um ser humano e o que é viver senão um ato constante de aprender nós desde a hora em que acordamos começamos a aprender naquele dia novo que saímos levantamos da cama e no final daquele dia todas as coisas que nós fizemos se somam a todas as outras coisas que nós fizemos nos dias anteriores e o nosso cérebro vai organizar e organizar todo aquele pensamento, processar tudo aquilo para transformar você em uma nova pessoa. Então, você é aquilo que você come. E um exemplo bom disso é a alimentação do nosso cotidiano. Se você come muito açúcar, gordura, sorvete, refrigerante, só lixo, o seu corpo vai entrar em colapso. E se na sua mente você só joga, sabe, esses programas de televisão é, catastróficos que tem por aí, informações pavorosas, músicas horripilantes, histórias de terror e por aí vai, são essas emoções que serão criadas dentro de você então o que você manda para dentro de você ou o que você deixa que penetre literalmente em você faz de você a pessoa que você é mas e perdoar Pô, o cara me xingou o cara me ofendeu não o cara não te xingou você que concordou com o xingamento dele você deixou que ele furasse a sua bolha como um asteroide e impactasse o seu eu, a sua pessoa, o seu interior, o cara que mora dentro desse corpo. E quando uma coisa dessa acontece, o que você pode fazer? Sim, eu digo pode fazer porque você pode fazer ou você pode não fazer. Vai depender de você, você faz se você quiser. É você olhar para a pessoa e falar, mano, muito obrigado por você ter falado isso que você falou para mim, porque hoje, depois do que você me disse, eu te conheci conheço um pouco melhor e hoje eu sei que você não serve mais para mim então por isso eu vou me afastar de você é uma coisa que você pode fazer mas você também pode continuar mantendo um relacionamento com essa pessoa mas falar para ela falar cara a atitude que você tá tomando não me afeta então eu economize suas palavras e eu vou te falar uma coisa legal se você tá tentando me ferir é porque você tá com algum problema então nós temos que curar os seus problemas Sim, por quê? Porque as pessoas elas sentem raiva, saca? E elas precisam descarregar essa raiva e em quem elas vão descarregar essa raiva? Justamente na pessoa que está mais perto dela, em que ela julga que aquela pessoa poderá aceitar todo o despejo das emoções turbulentas que ela está carregando naquele momento, mas nem sempre isso funciona, nem sempre a outra pessoa está disposta a ouvir, porque nem sempre a outra pessoa consegue entender o que está acontecendo naquele momento de turbulência emocional naquela atmosfera onde os dois estão concentrados nós precisamos começar a reconhecer em nós mesmos que nós temos limites pode até ser como está na bíblia né vós sois deuses mas todo deus tem um limite existe o deus do trovão que não consegue controlar a água existe o deus da água que não controla o fogo existe o deus do fogo que não controla a água e por aí vai então se nós somos deuses nós somos deuses limitados e quando a gente a gente atinge o nosso limite é quando a gente tem que reconhecer a nossa limitação. é óbvio né então qual é a minha sugestão para você se você machucou alguém porque naquela hora eu estava com raiva tal liga para pessoa pede desculpas para ela você vai ver cara que a sua vida vai ficar mais leve vai se transformar. Eu outro dia eu falei para um, uma amiga minha, eu falei, meu, tem uma fila de pessoas aqui na porta da minha casa pra eu pedir desculpas, durante esses 47 anos da minha vida. Tem um amigo meu, o nome dele é Fábio Melo. não é o padre Fábio Melo. tá? É um amigo meu, Fabião, que a gente estudou no ITO, no Instituto Tecnológico de Osasco, faz muitos anos. Eu adoro esse cara, eu queria reencontrar esse meu amigo, mas eu procurei ele na internet, no Facebook, em tudo quanto é lugar. O irmão dele chama Fernando, Fernando Melo. A gente foi pro quartel juntos. Eu queria Reencontrá-lo, pra abraçar ele, sabe? Porque eu gosto dele, mas onde é que ele tá? Como é que eu vou achar ele? Não sei, tem 500 mil Fábio Mello na, na internet então, se você conhece o Fabião, que o irmão dele é Fernando, falou o Yuri quer falar com você, mano. É só entrar em contato comigo aí e já era. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E tenha um ótimo dia das crianças. Tenha um feliz dia maravilhoso. Tudo de bom aconteça na sua vida. Que o perdão paire sobre a sua cabeça. E que a sua vida seja repleta de sucessos. E que você consiga ter aquilo que você pedir. Mas, presta atenção. Cuidado com aquilo que você vai pedir. Porque as coisas acontecem. Fica com Deus. Eu amo todos vocês vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.